A Pai do Senhor Jesus Cristo, meus amados, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá seu fruto no seu tempo. As folhas nunca cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Amém.